E aí pessoal, World 0 0 na área, beleza galera? Seguinte mano, hoje eu vou estar tá criando um clã mano, eu cheguei no nível 4 tá? Um dos primeiros youtubers BR ou um dos primeiros jogadores até BR a chegar no level 4 no Modern Combat Versus Isso pra mim é histórico mano, vai ficar pra sempre isso e eu tô eternizando em vídeo agora então, agora a gente tem acesso ao social hub, onde a gente pode criar um clã. Mano, eu vou criar um clã, tá ligado? Então, essa daqui é a interface do clã, mano. Eu vou mudar essa tagzinha aqui, ó. Colocar uma tag ma, ma, da hora. Deixa eu ver aqui uma bacana aqui. Muito louco, muito louco mesmo. Eu vou colocar essa daqui, ó. É, essa daqui, confirmar o nome do clã. Nome do clã, vou colocar... É, players, é, não, vou colocar assim. É, B, opa, B R, o, x minúsculo, opa, players, xbr player, vai ser o nome. A descrição, é, primeiro, primeiro, ô é, oh Jesus, primeiro clã, BR, vou voltar, BR do MC Versus. Caraca, location, vamos dar um select aqui, South America, mano. Tipo aberto, é, requerimento, requerimento, eu acho que isso daqui é do, da liga, né? Vou colocar aqui pelo menos, 8, pelo menos 600 de liga, tá? Ah, mano, agora que eu vi, tem que ter 150 de moeda pra criar, não acredito, meu, não acredito, não, na moral, agora eu fiquei ferrado, eu não tenho 150 de moeda. Vamos comprar aqui, ó, aí, comprei, beleza. E agora tá carregando, beleza, mano, criamos aqui o clã, galera Criamos o clã, o primeiro clã BR, BRX Player, tá? Se você tem MC Versus e tá assistindo esse vídeo, mano Já entra no clã aí, tá ligado? Que eu não sei o que, o que pode acontecer aqui mas a gente vai, mano, vamos criar esse clã aqui, criamos esse clã, vamos entrar e vamos ver o que daqui pra frente vai rolar, beleza? Então tá aí o primeiro clã BR, mano, e já tem alguns clãs aqui, ó, o pessoal já tá embrasado, tá ligado? Mas a gente vai entrar aí também de, de cabeça aí pra... Pra fazer esse clã ser um clã representativo, tá ligado? No mais é isso galera, tamo junto Tem até uma recompensa aqui, deixa eu pegar essa recompensa que é sempre bom, ó Tem uma recompensa por ter criado um clã 50 diamantes, mano Então é isso, mano, agora ó, a gente tá boludão aqui, galera Boludão mesmo aqui, ó, com um clã Big Boss, eu sou o Big Boss do clã, mano Olha a minha liga Tá ligado? Então mano, GG, GG galera, tamo junto, eu fui!